Olá, boa tarde a todos. Vamos aqui começar a, a sessão da tarde, a primeira sessão da tarde. Arquivo.pt, novidades desde as últimas jornadas. Um, portanto, desde as últimas jornadas ocorreram duas edições do prémio Arquivo.pt e destas duas edições resultaram seis vencedores. Então, como... Um, como eu demoraria demasiado é tempo a de apresentar seis trabalhos, resolvi então apresentar aqui os vídeos que descrevem estes trabalhos, que é o que eu vou passar a fazer agora, começando pelo vídeo dos vencedores do Prémio Arquivo.pt 2019. O ano passado, durante as jornadas, as candidaturas acabaram exatamente no dia em que nós estávamos a fazer as jornadas, portanto não sabemos quem eram os vencedores e uma vez que eu penso que existem aqui trabalhos muito interessantes, vou aqui sumariamente apresentar através deste vídeo os vencedores da edição 2019. Portanto, estes foram os vencedores de 2019 e vou-vos agora apresentar os vencedores de 2020. Portanto, foram estes os seis premiados das edições 2019 e 2020 do Prémio Arquivo.pt. Se quiserem saber mais, podem consultar arquivo.pt barra prémios, em que podem ver informação acerca de todas as três edições. O Prémio Arquivo.pt já conta com três edições e passou a ser uma iniciativa anual da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E como tal, em 2021, teremos uma nova edição do Prémio Arquivo.pt, que conta já com o patrocínio do Presidente da República. As candidaturas estão abertas até maio de 2021 e, uma vez que o único requisito para concorrer ao prémio é que se faça um trabalho sobre qualquer tema utilizando o Arquivo.pt, esta pode ser uma oportunidade para alunos ou investigadores fazerem trabalhos com, no âmbito académico mas que poderão ser também submetidos como candidatos ao prémio arquivo.pt portanto, no caso de serem professores ou conhecerem professores que uh, queiram atribuir trabalhos ou sugerir trabalhos para o segundo semestre poderão fazê-lo uh, ou poderão sugerir aos seus alunos que façam trabalhos utilizando o arquivo.pt e se os alunos poderão fazer um dois em um, poderão fazer o trabalho da cadeira e ainda arriscar-se a ganhar 10 mil euros. Portanto, eu agradeço a todos que divulguem por potenciais interessados em concorrer ao Prêmio Arquivo.pt para que eles tenham tempo de se prepararem com, com trabalhos uh, com potencial, porque demora sempre algum tempo e um, as pessoas precisam dar vezes de tempo uh, para, para pensar em uma ideia inovadora ou para estruturar uma equipa. Gostaria apenas de destacar que um, os trabalhos não têm que ser uh, de índole tecnológica, ou seja, poderão ser estudos. Podem ser estudos sobre qualquer tema que utilizem o arquivo .pt. Um, por exemplo, o vencedor deste ano foi uma aplicação informática, mas isto não é requisito. Podem ser aplicações informáticas que utilizem os serviços do arquivo .pt, mas também podem ser estudos que utilizem uh, simplesmente a pesquisa do arquivo .pt. Portanto, trabalhos ou estudos que utilizem uh, a nosso, os nossos serviços são candidatos ao prémio. Apresentando aqui alguns números acerca das últimas duas edições. Portanto, em 2019 tivemos 23 candidaturas. Em 2020 recebemos 29 candidaturas. Um, considerando o contexto alto tumultuoso deste final de 2019, início de 2020, devido à crise originada pelo, pelo novo coronavírus, este, este número é, é, na minha opinião, bastante satisfatório uma vez que, apesar disso, ainda conseguimos aumentar o, o número de candidaturas. Uh, recebemos trabalhos em múltiplas áreas, comunicação social, ciências sociais, educação, design, informática, saúde, património. Portanto, são, são trabalhos que podem, são muito abrangentes, muito criativos, uh, e ficamos sempre surpreendidos com a diversidade e, e, e a criatividade dos trabalhos que nos são submetidos. Portanto, se tiverem uma ideia, um, podem submeter ao... ao ao prémio do Arquivo.pt. Eu gosto de dizer que, basicamente, tudo o que se pode fazer na web, qualquer estudo que se consiga fazer através de informação que está online, também se consegue fazer utilizando o Arquivo.pt, bastando adicionar uma componente histórica. Ou seja, se nós estamos a analisar um fenómeno atual, que está a acontecer no nosso cotidiano, se quisermos analisar este fenómeno ao longo do tempo, podemos usar o Arquivo.pt e, assim, fazer um trabalho, na minha opinião, interessante, e pode ser submetido ao prémio. Portanto, reforço outra vez que poderão ser aplicações ou estudos que utilizem o arquivo.pt, poderão ser candidatos ao prémio. Uma das vertentes que nós temos investido bastante durante os últimos anos é na formação. Já agora aproveito para reforçar que nós temos aqui, durante este webinar, temos aqui uma secção de Q&A, portanto perguntas e respostas, e se quiserem ir colocando aqui as vossas questões, eu tentarei ir endereçá-las ao longo da minha apresentação, ou então no fim, uma vez que uh, planeámos 15 minutos de perguntas e respostas no fim. Portanto, em relação às nossas iniciativas de formação, um, nós tivemos uh, na, na Assembleia Geral uh, Barra uh, Web Carving Conference que ocorreu na Croácia, Portanto, a Assembleia Geral, perdão, a Assembleia Geral do IPC, o IPC significa International Internet Preservation Consortium, Portanto, em suma, são, são, é um consórcio de, de arquivistas da web, por assim dizer. Um, e uh, fizemos várias apresentações, que estão aqui descritas neste slide. Um, eu gostaria de destacar uma entrevista, porque desta é a parte que acho que ficou bastante interessante acerca do trabalho que temos feito ao longo dos anos. É, um, é uma entrevista algo longa. Um, que está disponível aqui neste endereço estes slides também vão estar disponíveis depois em que dá uma perspectiva do que é arquivar o web e quais é são os principais desafios eu por razões de tempo não vou apresentar aqui este vídeo, até porque não faria muito sentido mas eu sugiro que vejam este, esta entrevista que, que eu dei um, e os outros vídeos são mais curtos um deles, Access Policies, Challenges and Approaches, fala por exemplo acerca da, da, da nossa política de, de acesso em particular, é feita uma análise do GPDR uh, e do seu impacto nos arquivos da web. Um, opportunities and Challenges in Collecting and Studying National Webs. Também houve um vídeo captado desta apresentação. Um, uma apresenta as, as três apresentações abaixo não houveram vídeos captados, mas os slides também estão disponíveis. Portanto, uma acerca do memorial e das novidades que apresentámos no ano passado outra acerca do nosso sistema de pesquisa de imagens e uma, a última, a sexta, a apresentação que nós fizemos em, intitulada Librarians as Web Creators in Universities. Portanto, os bibliotecários continuam a ter um papel fundamental uh, nas nossas universidades e na nossa sociedade um, e poderão uh, acomodar mais esta tarefa, mais esta responsabilidade de web creators, ou seja, de, curar, de cuidar das webs das suas universidades, uma vez que grande parte da comunicação das universidades passou a ser feita online e menos em papel, portanto os locais continuam a ser pessoas fundamentais, um, simplesmente têm que adaptar ligeiramente as suas funções. E esta apresentação foi, foi, acho que é bastante interessante. Nós temos um programa de formação uh, que está disponível em arquivo.pt/forma que é composto por quatro módulos. Uh, o primeiro é um módulo introdutório, que apresenta o arquivo.pt como uma nova ferramenta para pesquisar o passado, agora já não é sintoma assim nova, uma vez que já, já existe há, há 13 anos. Uh, o segundo é acerca de como publicar informação na web por forma a que seja, a que seja preservada, ou seja, é preciso ter alguns cuidados na forma como se publica a informação para que ela possa ser preservada pelos arquivos da web. Da mesma forma que também é preciso publicar um livro com determinados cuidados para que ele possa ser preservado ao longo do tempo, as páginas da web também têm alguns resíduos e convém que as pessoas que publicam informação na web conheçam estes resíduos. O terceiro módulo é mais focado para tecnólogos e tem a ver com o acesso e processamento automático de informação preservada da web através da APIs. Ou seja, nós temos. Interface de programação de aplicações, de modo a que se possam criar novas aplicações utilizando o arquivo.pt, uma vez que nós não conseguimos fazer aplicações para todo o tipo de, de contexto, e através deste, deste módulo de formação nós ensinamos pessoas com, com algum conhecimento tecnológico a tirar o partido desta informação. E gostaria de destacar aqui um quarto módulo, que é novo, que se chama Preservação de Websites faça você mesmo. Todos os dias nós nos deparamos com a informação que consideramos interessante, no web, portanto online. E muitas vezes, uma vez que a informação desaparece depressa, bem, por vezes, às vezes fazemos um bookmark ou guardamos o URL e quando voltamos lá a informação não está lá. Muitas vezes, como já sabemos que a informação desaparece rapidamente, tiramos um print screen ou imprimimos em papel, mas isto são formas muito ineficazes e inadequadas de preservar a informação online. porque mas imaginar que esta página tem um vídeo imbido, ou que esta página que queremos guardar uh, tem ligações, normalmente tem, e uh, quando imprimimos em papel ou tiramos um print screen, estas uh, características que são uh, peculiares, que são, que são o que fazem uma página web, perdem-se. Ou seja, que nós fazemos uma cópia de baixa fidelidade uh, de um, de um, de um artefacto, online, no um UFAC web. E não é assim que se deve fazer. Portanto, existem normas, um, existem ferramentas que permitem que façamos cópias um, de alta qualidade, mantendo as ligações, mantendo os vídeos, mantendo uma, fazendo uma cópia fiel digna original, um, de forma normalizada, de modo que possa ser reproduzida depois, que possa ser partilhada, processada. Existe, existem ferramentas e maneiras de fazer isto bem e, portanto, não há razão para conseguir continuarmos a fazer a preservação de websites de forma, um, como é que ia é dizer, uh, degradada. Portanto, isto ao alcance de todos e cada um de nós e é gratuito. Podem-nos pedir a nós para fazermos a preservação do seu site, mas também podem fazer vocês mesmos e uh, esta formação mostra como é que se pode fazer. Nós temos estado a gravar os vídeos no, das nossas formações. Neste momento temos uma, uma playlist uh, no YouTube com 34 vídeos, que está disponível em tanyoerail.com/barre-videos-forma e um, temos uma playlist também com todos os nossos vídeos uh, no YouTube. Está aqui Olga Ferreira, raised hand. Agora gostava de saber como é que eu consigo fazer para lhe dar a palavra. Ver. Ah, está aqui, ok, allow to talk, ok, acho que agora a Olga já tem a palavra para fazer uma pergunta. Estou em mute, ou seja, a Olga está sem som no microfone terá que ligar o microfone. Não, ok, parece que já a mão, foi sem querer, tudo bem. Vamos continuar então. Um, portanto, eu estava a dizer que nós temos 34 vídeos acerca de, de formação em particular uh, e temos vídeos para cada um destes módulos, portanto vocês mesmo que não, não tenham assistido a estas formações ou não tenho a oportunidade de vir a assistir, podem ver os vídeos, mesmo assim aprender acerca desta informação que nós partilhamos. E depois temos vídeos de outras sessões, todos, todos uh, disponíveis no, no YouTube e também no canal do Educast, disponível aqui nestes endereços que podem ver na parte de baixo do, do ecrã. Algumas estatísticas acerca das nossas in iniciativas de formação. Um, com a situação do, do confinamento obrigatório, em que a maior parte das pessoas passaram a trabalhar em casa, um, nós tivemos que nos adaptar. E então o, o meu colega Ricardo Basílio teve uma ideia que foi fazer cafés online. Uh, o Ricardo está aqui nesta fotografia. Um, cafés online. E foi algo que ao princípio pensámos que Pronto, vamos experimentar, não, é? não, não estávamos muito inseguros a de qual é que seria o sucesso desta iniciativa, uma vez que as formações presenciais uh, não tinham, tinham alguma adesão, mas não tinham sido uma adesão muito, com muitos participantes, e tivemos uma agradável surpresa ao verificar que houve uma grande participação e foi um grande sucesso uh, os cafés do arquivo. Foram, foram, foram tornaram-se bastante populares. Portanto, o, os cafés com arquivo Uh, apareceram na, na sequência de uma mitigação do cancelamento de formações presenciais. Nós já tínhamos um calendário com formações em diversos sítios, uh, espalhados pelo país. Já agora estas formações podem ser solicitadas sem custos, dentro da, da comunidade académica e científica, um, para outras situações. Podemos protocolar a, a algum tipo de, de, de colaboração. E, portanto, o que nós fizemos foi sugerimos para estas formações que passassem ser online e começámos a divulgar os cafés com o arquivo. Portanto, estas apresentações foram feitas inicialmente pela equipa e depois também por convidados e até voluntários que quiseram fazer apresentações no âmbito do, dos cafés do arquivo e da utilização do arquivo.pt. E gerou-se ali um ambiente informal de perguntas e respostas, que foi, foi muito interessante e diria até que foi uma fada a dar fresco no, nos meses que passámos confinados, foi, foi bastante divertido e educativo na minha opinião. Uh, portanto, nós fizemos 16 formações online, através do, do, da plataforma de colaboração da FCCN Colibri, que totalizaram 529, 529 participantes, com uma média de satisfação da qual muito nos orgulhamos de 90%. Um, em arquivo.pt barra café, tem aqui um assento, mas o, o café, este endereço não leva o assento, portanto é arquivo.pt barra café, um, nós temos todos os vídeos e os slides do café do arquivo e de, das sessões de formação online. Isto também foi uma maneira de nós aumentarmos o nosso acervo de vídeos de formação, ou seja, uma vez que estávamos a, a, a transmitir online bastou carregar no botão record do, do Colibri e passámos a ter vídeos que depois rapidamente divulgámos e, e, e tornaram-se então conteúdos de... de, de de formação que hoje em dia vocês podem assistir, mesmo sem terem, sem terem estado a participar online nas sessões do café. Bom, qualquer sistema de informação tem que, tem que estar em permanente desenvolvimento. Um, quando o desenvolvimento de um sistema de informação para, inicia-se imediatamente a sua degradação. E, portanto, nós no arquivo.pt estamos permanentemente a desenvolver o nosso serviço e eu gostaria de destacar aqui os últimos desenvolvimentos do serviço de pesquisa e acesso, que é aquele que todos vós mais facilmente podem tirar proveito. Um, portanto, nós, o ano passado, em 2019, lançámos o serviço experimental de pesquisa de imagens, que um, contemplava... 17 milhões de imagens desde 1996. Portanto, qualquer pessoa pode ir ao Arquivo.pt e experimentar, pesquisar por imagens do passado. Um, com a entrada do, de um colega novo, o André Mourão, que é especialista em, nesta área, de, de Information Retrieval, ele começou a desenvolver o nosso sistema e uh, nós estimamos que na próxima versão do, do sistema de pesquisa de imagens, a cobertura do número de imagens vai aumentar em 30 vezes. Ou seja, nós, quando fizemos o serviço experimental, o protótipo, queríamos mostrar algo que apenas funcionasse, portanto selecionámos ou identificámos um pequeno conjunto de imagens, mas agora queremos fazer um serviço que cubra a maioria das imagens que nós temos no arquivo.pt e nós esperamos, no prazo de um ano, colocar este, este novo sistema online, que vai permitir encontrar muito mais imagens dentro do arquivo.pt. Hoje em dia, as pessoas utilizam todo o tipo de dispositivos para aceder à web e para aceder aos serviços que necessitam e, portanto, tivemos também que evoluir o arquivo.pt neste sentido. Então, todas as interfaces de utilização do arquivo.pt hoje em dia são responsíveis. Ou seja, adaptam-se a diferentes tipos de dispositivos, sejam dispositivos operados através de teclado e rato ou através de toque, um, e a diferentes uh, tamanhos de ecrã. Um, e portanto isto permite, uh, esperamos nós, que uh, se consiga aceder ao arquivo.pt mais rapidamente e que aumente o número de utilizadores. Ok, temos aqui uma pergunta, que é como é feita a pesquisa de ima por imagens atualmente? Hum, qual é que é o nível de detalhe que se pretende nesta pergunta? Hum, portanto, como é que é feita a pesquisa de imagens? Nós processamos as, as páginas e identificamos qual é que são as, as tags que estão associadas à imagem. Vamos imaginar o alt text, que é, que é um, um atributo da tag imagem, MG, portanto, se uma determinada palavra ocorrer no alt text, por exemplo, nós identificamos que aquela imagem está relacionada com aquele termo. Vamos imaginar, por exemplo que uma imagem dentro da de, de tag alt text, que é alt quer dizer alternativo, é o objetivo de alternativo, que é texto alternativo, uma descrição textual alternativa para quem não tiver, quem não conseguir ver a imagem, portanto é uma tag que é muito usada para a acessibilidade para pessoas com deficiência, e nós usamos este, esta tag para, para atribuir palavras às imagens. Também identificamos outras tags, outros atributos, outros atributos, mas atributos, como por exemplo o título, um, os termos que estão contidos no URL e, portanto, usa-se todo este texto que está associado a cada imagem para conseguir uh, atribuir palavras às imagens. Porque, por exemplo, aqui conseguimos ver uh, no exemplo de baixo Luís de Camões, e uh, aqui no telemóvel, no canto inferior direito, e aparecem imagens de Luís de Camões. Portanto, isso quer dizer que estas imagens têm o texto associado a Luís de Camões. Um, não sei se, se este nível de detalhe chega, mas eu uh, voltarei a este, peço para voltar a este tema se a minha resposta não tivesse sido suficientemente um, completa. Ok, continuando. Um, o código das páginas evolui ao longo do tempo. Ou melhor, o código não evolui. O que evolui são os browsers. Portanto, uma página tem sido escrita com HTML do ano 2000, por exemplo, pode já não funcionar num browser atual de 2020. Uh, então, isto é um problema de preservação digital. Ou seja... Um, o, desculpa, eu estava aqui a olhar para, para as perguntas. A ver se aqui uma pergunta nova. Portanto, o que, é que acontece? Uh, nós podemos aceder com o browser atual, podemos aceder a uma página do passado e já não vermos a mesma coisa que as pessoas viam na altura. Porque para termos a mesma sensação, temos que usar um browser do passado. Um, isto é um problema que, ao, à medida que o tempo vai aumentando, à medida que a web vai ganhando a, a maturidade, vai-se revelando mais. Porque uh, a web, neste momento, já usada assim uh, com, com bastante... Uh, de maneira bastante larga, há 25 anos, e, uh, portanto, um quarto de século já se começam a sentir estes problemas da preservação da informação e, portanto, já existem, por exemplo, páginas que tinham código específico para a versão 5 do Internet Explorer ou para o Netscape Navigator, que são browsers que já não funcionam e que, uma vez que este código é específico, a informação deixa de estar acessível porque os browsers atuais não suportam, um, não conseguem interpretar este código antigo. Então, basicamente, nós temos este botãozinho, temos uma página, tem as opções no canto superior direito e tem esta opção que diz ver com um browser antigo. E uh, esta ligação redireciona o utilizador para o serviço oldweb.today, que é um serviço externo, que uh, lança um browser do passado para ver a página do passado. Portanto, nós temos que criar vários browsers para ver páginas do passado. Isto foi uma integração relativamente simples de fazer, mas que demonstra o poder da de, de interoperabilidade e dos dados abertos, porque muito rapidamente se conseguem fazer novas aplicações de valor acrescentado, praticamente sem custos. Se não tivermos cuidado de garantir interoperabilidade ou se fecharmos demasiado os nossos dados, este tipo de interações e, e colaborações tornam-se impossíveis. E também temos uma nova função chamada completar página. Ora, aqui neste exemplo, temos aqui uma página de 2015 acerca do um, coronavírus. Um, e podemos ver, do lado esquerdo, falta uma imagem. Portanto, neste, neste caso aqui, era, era, era o MERS, um, portanto, o novo coronavírus de 2015. Portanto, há vários novos coronavírus. E então uh, pode-se ver que falta uma imagem e também falta uma imagem de fundo. Portanto, há ali uma imagem de fundo que é, meramente, que é apenas azul. Nós o carregamos em completar página, que aparece aqui nas opções, em cima. Temos opções, carregamos em opções, depois carregamos em completar a página. O que é que acontece? O arquivo.pt vai à procura da imagem para ver se esta imagem que está em falta no arquivo.pt ainda está online, caso este site ainda exista online ou se foi guardada por outro arquivo da web, como por exemplo o Internet Archive. E aqui este exemplo que eu apresentei aqui é real, portanto ele encontrou esta imagem fora do arquivo .pt e completou a página. E também descobriu que faltava uma imagem de background, que parece ser uma imagem microscópica de vírus, e completou a página. Portanto, se comparar a imagem do lado esquerdo, desculpem, a página do lado esquerdo com a página do lado direito, veem que a página do lado direito ficou muito mais completa. Estes cheques que são obtidos de fontes externas são integrados depois no acervo do arquivo.pt. Ou seja, a próxima vez que alguém, isto não é imediato, é um processo que demora uma semana ou duas, da próxima vez que alguém aceder a esta página do arquivo.pt, ela já vai aparecer com a imagem que estava em falta e que foi integrada. Isto permite que qualquer pessoa participe num processo colaborativo de curadoria do nosso do nosso, do nosso arquivo.pt, no fim de contas o arquivo.pt é todos nós, é um serviço público, para com dinheiros públicos e portanto qualquer pessoa pode nos ajudar a termos um, um, um repositório, um acervo uh, da nossa memória mais completo, um, inclusivamente se virem o vosso site ou um site que vocês gostam, acham interessante e se virem que falta alguma coisa, não custa nada carregarem opções, completar a página, conseguem se calhar ali logo naquele momento obter a informação que precisam e ajudam-nos ao mesmo tempo a melhorar a qualidade das páginas que nós temos uh, preservadas. Tem aqui uma pergunta. A web semântica auxilia na preservação das páginas? Isto era uma pergunta que dava aqui pano para, para mangas, porque o que é que se entende por web semântica, não é? Um, Aqui o que eu posso dizer é que todo o tipo de informação adicional que é integrada numa página web ajuda à sua preservação. Portanto, a utilização de microformatos, metadados, todo o tipo de informação, uh, relações com ontologias, todo o tipo de, de ferramentas e dados que são muitas vezes um, um, incluídos nesta, nesta buzzword da web semântica, ajudam sem sombra de dúvida na preservação das páginas, tal como ajudam na preservação da informação. Portanto, sim, sem dúvida, que quanto mais ricas forem as páginas, melhor construídas, mais interligadas, mais facilmente vai ser, vão ser preservadas para o futuro. E temos também uma nova função chamada exportar resultados. Ora bem, um, ao longo das várias edições do prémio arquivo.pt, um, Tivemos a oportunidade de falar com concorrentes e, e com os vencedores do prémio e reparamos que, muitas vezes, quando, quando os investigadores estão a fazer estudos exaustivos acerca de um determinado tema, acabam por guardar as páginas que vão pesquisando num um Excel ou noutro outro formato tabular, uma folha de cálculo, normalmente. Então, hum, se assim é, hum, nós facilmente conseguimos portar logo os resultados de uma pesquisa e assim poupar tempo aos investigadores. Portanto, foi uma uma função relativamente fácil de implementar, uh, bastou-nos prestar atenção aos utilizadores e às suas necessidades, e às vezes há coisas uh, muito simples de fazer que nós simplesmente não nos apercebemos que são úteis, portanto, sempre que acharem que alguma coisa vos faz falta, uh, por favor, digam-nos, pode ser fácil de fazer, pode não ser, mas se vocês não disserem, nós não sabemos, e aqui basicamente isto foi um desses casos em que nós percebemos que vários utilizadores Uh, Tinham esta metodologia uh, de investigação que se baseava na, na leitura exaustiva sobre determinados temas, um, iam guardando as suas notas numa, numa folha Excel, e então nós achamos que poderíamos facilitar a vida. Então, quando, há, quando estão a fazer uma pesquisa, quando fazem uma pesquisa, podem carregar num destes, destas opções e, e exportar os resultados em formato Excel ou em formato CSV, ou em TXT, e assim a poupar-vos algum trabalho. Portanto, aqui em baixo mostro uh, um resultado deste exportar uh, resultados. Passa a redundância. Um, em relação às estatísticas um, acerca do, do serviço de pesquisa e acesso, uh, durante 2020, comparando com 2019, um, como disse, fizemos vários desenvolvimentos, eu apresentei aqui algumas funções, mas muitos outros problemas nós resolvemos, através de duas etapas de desenvolvimento, que nós normalmente chamamos por milestones, resolvemos 198 problemas, que, alguns com mais impacto, outros com menos impacto, alguns mais a nível do back-end, que não são visíveis para os utilizadores, mas é a solução de todos estes problemas que conseguem manter o serviço a funcionar. Porque caso o desenvolvimento algum dia parasse, ele rapidamente o, o sistema uh, de, degradar-se e, e deixaria de, de prestar o serviço que os utilizadores necessitam. Um, tivemos um ligeiro aumento dos utilizadores em relação ao ano passado, uh, quase 8%. Um, o aumento não é muito grande em percentagem, no entanto, nós, quando fizemos o nosso planeamento plurianual, nós tínhamos como meta atingir 100 mil utilizadores até o final de 2020 e em agosto deste ano em, em, já tínhamos 109 mil utilizadores, eh, 109 mil utilizadores que tinham utilizado o arquivo .pt. Um, estes números assim, absolutos, comparados num, com, com outros sistemas ou outros serviços, podem não ser muito elevados, mas temos que considerar que foram 109 mil utilizadores podem ter resolvido um problema que nunca conseguiriam ter resolvido noutro sítio, porque o arquivo.pt detém informação histórica que não existe em mais lado nenhum. Uh, no entanto, nós acreditamos que o arquivo.pt uh, pode ser útil a muito mais pessoas se uh, for mais conhecido. Portanto, nós continuamos uh, a pedir a vossa máxima ajuda e máxima colaboração uh, enquanto a nós, enquanto comunidade, enquanto é? sou a nossa comunidade de utilizadores, para divulgarem junto às vossas instituições, principalmente nas universidades, porque todos os anos entram alunos novos e, portanto, é bom que estes alunos, além de aprenderem os currículos das cadeiras, aprendam também que existem novos serviços ou que existem serviços que os podem ajudar, quer no seu percurso académico, quer na sua vida profissional posterior. Da nossa parte, nós temos uh, imensos recursos disponíveis, vídeos e também uh, no que pudermos ajudar nesta divulgação, através do envio de materiais, uh, é só uh, entrar em contato connosco porque um, o nosso principal trabalho é manter este serviço a funcionar, que como devem calcular não é trivial, uh, precisamos da vossa colaboração para nos ajudar a divulgar ainda mais o arquivo.pt. Portanto, a nível da curadoria digital, que é outra vertente que eh, desenvolvemos no nosso, no nosso serviço, tenho aqui a destacar um seguimento de um pedido que fiz o ano passado, durante as jornadas. Porque o ano passado, eu pedi a ajuda dos participantes para nos ajudar a identificar páginas relacionadas com as eleições europeias. E... E o ano passado nós fizemos as escolhas, portanto, durante a altura das eleições, e agora eu tenho o prazer de informar que esta, esta coleção já está disponível. Ou seja, a informação que alguns de vós nos, de vós nos ajudaram a, a, a identificar, neste momento já está disponível e pode ser pesquisada. Portanto, nós, o ano passado, fomos ambiciosos e, uma vez que eram as eleições europeias, estabelecemos uma colaboração um, internacional, em particular com o Publications Office of the European Union, e identificámos, fizemos uma coleção multilíngue, Ou seja, em vez de termos apenas informação escrita em português e relacionada com Portugal, uma vez que era um evento internacional, nós abrimos as sugestões a um âmbito internacional e obtivemos assim páginas escritas em 24 línguas europeias com sugestões, sugestões oriundas de 17 países europeus. No total identificámos 29 milhões de fecheiros, um, que totalizaram 4.8 terabytes. Uh, nós acreditamos que esta coleção multilíngue é valiosa para investigação em várias áreas científicas, desde a linguística, informática, humanidade, ciências sociais, ciências políticas. Um, portanto, nós agradecemos também que divulguem a existência desta coleção com potenciais interessados. Um, esta coleção está incluída no acervo do Arquivo.pt, portanto, está dentro do. quando vão um arquivo .pt encontram esta informação, mas fizemos aqui um, um tipo de pesquisa customizada que está disponível em arquivo.pt e 2019 em que podem uh, pesquisar a informação dentro deste período de tempo. E também uh, criámos conjuntos de dados abertos para investigação. Portanto, a, a, as, listas que foram, as listas de endereços que foram utilizadas para criar esta coleção estão disponíveis, os registros das recolhas, normalmente nós chamamos logs, estão disponíveis também. A metodologia aplicada que foi um, algo inovador, utilizando mecanismos de tradução automática, também está, uh, também está descrita. Uh, os termos utilizados nesta pesquisa também estão publicados. Portanto, nós tudo o que usamos, uh, nós colocámos em, em acesso aberto, uh, são dados abertos e se faltar alguma coisa que vos faça falta também entre em contactos em contato connosco, porque um, tudo o que nós fazemos com dinheiro público tem acesso público. E um tema que é impossível um, ignorar é o Covid-19, e portanto nós uh, colaborámos também na elaboração de uma coleção internacional com o IPC, o, portanto, o Consórcio dos Arquivistas da Web, um, em que o IPC pediu o contributo dos diversos países associados para identificar uh, endereços uh, relacionados com a pandemia COVID-19. Nós contribuímos com 1.237 endereços, uh, principalmente relacionados com conteúdos em língua portuguesa, um, e fizemos também duas recolhas desta coleção internacional, que totalizaram 29 milhões de profeiros 4.5 terabytes. Portanto, assim nós uh, terminamos a nossa colaboração internacional. No entanto, a nível nacional, nós fizemos um esforço muito maior, uma vez que é esta a nossa missão, e aí tentámos fazer recolhas de alta qualidade de conteúdos uh, que não são triviais de, de preservar, como redes sociais, como o Twitter, uh, vídeos do YouTube, e portanto continuamos a fazer isto. E se quiserem sugerir conteúdos relacionados com esta temática, Uh, podem ir a este endereço, PT, arquivopt-covid-19 e se sempre que encontrarem conteúdos que considerem uh, que devem ser preservados, desta temática, podem utilizar este endereço que nós depois tentaremos preservar esta informação. Uh, esta coleção uh, não está ainda disponível, contamos colocá-la uh, online uh, em 2000 e, durante, o ano, durante o ano que vem. Ora bem, nós além de recolher informação que está disponível online, nós também fazemos integração de coleções doados. Ou seja, o arquivo.pt começou a recolher páginas da web portuguesa em 2007 e uma pergunta que normalmente me fazem é como é que vocês têm páginas de 1996? Bom, basicamente é porque fomos procurar backups e conteúdos que outras entidades tinham guardado e fomos integrar esta informação no Arquivo.pt, ou seja, fomos fazer uma espécie de arqueologia digital para guardar esta informação dentro do nosso serviço, que uh, depois também disponibiliza um, uh, ferramentas de pesquisa e acesso que facilitam a uh, tirar partido desta informação. Um, e, portanto, nós continuamos a fazer este trabalho de arqueologia digital, de integração de coleções doadas, e, uh, portanto, temos cinco novas coleções velhas, ou seja, temos cinco coleções que alguém tinha guardado, Uh, e que nos doou, e que agora estão uh, no arquivo.pt. Uh, não sei se viram até a apresentação do CGE, em que ele, o Samuel Martins partilhou uh, a sua experiência ao utilizar o memorial do arquivo.pt, e se não viram, a está gravada e a está disponível, portanto, eu sugiro, foi a última sessão de... Perdão, disse que foi ontem, mas não foi, foi antes de ontem, foi segunda-feira, às 5 da tarde, portanto, se quiserem ir ver ao, ao repositório de vídeo das e-jornadas, poderão revisitar esta apresentação. E, portanto, nós além de termos guardado as versões que estavam online do, do, dos sites do CGR, como por exemplo o Portal do Governo, também fizemos uma integração de cópias que o CGR tinha feito de sites que já estavam desativados. Portanto, o CGR tinha cópias em backup, temos estas cópias e nós integramos no arquivo .pt. Uh, eu gostava também de destacar uma nova coleção que pode ter muito interesse do ponto de vista de investigação, que é o site do Geocities. Portanto, o Geocities uh, foi dos primeiros, das primeiras plataformas que permitiu, de alguma maneira, banalizar a utilização da internet, ou da web, neste caso. Uh, portanto, era uma espécie de... em Portugal nós tínhamos o Terra à Vista, que foi uma uma sequência, uma cópia nacional do Geocities, e o Geocities era um espaço de alojamento onde nós tínhamos alguns megas para criar a nossa página HTML, e foi assim que as pessoas, o cidadão começou a ter acesso à internet, à web, e a colocar a, su a sua informação online disponível para o mundo inteiro. É, portanto, estes con este conteúdos, o Geocities tinha informação do mundo inteiro, de todos os países, e é, é, um, é manifestamente um... um um, um acervo histórico do início da web e da sociedade nestes tempos. Um, o, o GeoCities foi uh, desativado, foi comprado pela Yahoo e foi desativado em 2009, acho eu, ou 2010, e na altura houve, houveram pessoas que fizeram uma cópia de todo este site, não fomos nós na altura, um, e então este, esta cópia existe online e o que nós fizemos foi integrar esta cópia da informação no arquivo.pt, um, e agora pode-se fazer pesquisa de imagens, pesquisa de texto, usar as APIs, portanto existe uma série de ferramentas que o arquivo .pt disponibiliza e que permite que se tire um maior valor, um maior valor desta informação, fazer maior prospeção de dados. Uh, é engraçado aqui que nós temos, esta coleção inclui 30, cerca de 35 milhões de fecheiros, que são apenas 380 gigabytes, uh, portanto aqui mostra que as páginas uh, antigamente eram... eram levezinhas, que, os, que eram, portanto, a largura de banda era muito um, estreita e, portanto, as páginas, os realmente os computadores também eram lentos e as páginas tinham que ser feitas assim, a ocupar uh, pouca informação. Ok. Um, então, nós temos também uh, um subproduto, um subresultado um sub muito interessante das formações de Faça a Você Mesmo, Preservação de Websites, que foi, nós, após ensinarmos as pessoas como é que elas poderiam fazer, elas mesmo, a preservação de websites, convidamos as pessoas a enviarem-nos o resultado dos seus arquivos, dos seus auto-arquivos. E então, como resultado destas formações, houveram pessoas que já autonomamente conseguiram fazer conteúdos desculpa, conseguiram recolherem conteúdos, preservar eles mesmos a informação e enviaram-nos quatro coleções, um, cerca de 9 GB, que nós imediatamente integramos no arquivo.pt. Esta é, que é a parte interessante, que é quando se faz bem, uh, respeitando as normas e as boas práticas, quando se faz uma boa recolha de websites, uma boa preservação, nós conseguimos, o, inter, imediatamente integrar esta informação, sem serem necessárias confusões de formato, e permite assim que nós colaborativamente consigamos identificar e preservar a informação, uma vez que uh, nós fazemos o melhor que conseguimos, mas é impossível preservar toda a informação online, e portanto, quando alguém identifica uma informação que é útil, uh, tem muito mais valor do que nós, que muitas vezes o que nós fazemos muitas vezes, que é assim uma, uma recolha automática, e, e a maior parte às vezes de do máximo de informação possível. No âmbito da curadoria digital, um, nós temos muita informação no arquivo .pt, uh, já ultrapassámos em agosto os 10 mil milhões de ficheiros preservados, um, mas através das exposições online nós tentamos mostrar, dar exemplos do que é que se pode fazer com esta informação. Portanto, nós temos muita informação, mas é preciso curar esta informação e, e nós gostamos que sejam acima de tudo os utilizadores a fazerem isso mas temos alguns exemplos em arquivo.pt barra espos exposições em que nós fizemos exposições online sobre diversos temas, como por exemplo os 40 anos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas a imprensa portuguesa memória da rádio, memória da televisão memória dos sociais de música memória, de, memória dos municípios Portanto, toda esta informação, vocês ao clicarem nestas memórias, nestas, nestes sites vocês conseguem ver sinopses de, de várias entidades, de várias rádios, por exemplo, em que todas elas apontam para, para páginas do passado que documentam a história de uma determinada entidade. Portanto, o melhor é mesmo experimentarem, visitarem arquivo.pt. Um outro tipo de, de curadoria digital, uma espécie de exposição que nós fazemos, são as chamadas viagens no tempo. Ou seja, uma viagem no tempo é uma maneira muito interessante e, e de celebrar eventos ou efeméritos. Uh, nós, f por exemplo, fizemos uma viagem no tempo para os 30 anos do público, em que cada uma das ligações ao longo do tempo, estas ligações, foram, uh, estas ligações são ligações para o arquivo.pt, para documentos, para páginas do passado uh, publicadas pelo público que... Um, apresentam algum tipo de informação que o público identificou como sendo relevante uh, com, da sua história. Por exemplo, temos aqui a inauguração da Expo 28 a prograda da paz para Sarajevo, que são notícias que o público identificou como sendo efemérides um, relevantes na sua história. Portanto, nós podemos fazer estas viagens no tempo, hoje em dia já conseguimos produzir isto relativamente rápido, não é um problema tecnológico produzir uma viagem no tempo, é acima de tudo um problema de curadoria digital, portanto, mas, uh, a, maior parte das mas a maior parte das entidades sabe o que é que é importante na sua história, depois é uma questão de, em colaboração, identificar as páginas do passado que documentem um, este tipo de, de eventos e rapidamente gerar uma viagem no tempo que pode ser um... um um conteúdo, um documento, um contributo interessante para celebrar, celebrar efemérides, Por exemplo, para, para celebrar uh, aniversários de universidades é muito interessante, uma vez que a maior parte das universidades um, tem, tem página web já há bastante tempo. Ok, mas nem, nem só do online o mundo é feito, embora às vezes pareça, uh, então nós temos também uh, exposições físicas que não são mais do que cartazes temáticos com páginas históricas da web, uh, nós basicamente identificamos páginas uh, da web e imprimimos cartazes uh, para dinamizar uh, os espaços físicos. Uh, por exemplo, aqui destaco uh, uma exposição que nós fizemos ainda antes do confinamento uh, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Uh, para quem não sabe, foi onde nasceu o primeiro o, o projeto Uh, do Arquivo da Web Portuguesa e depois passou para a FCCN uh, para dar origem ao serviço que hoje conhecemos, que é o Arquivo.pt. O, o Arquivo da Web começou como um projeto académico na Faculdade de Ciências e uh, foi com muito gosto que voltámos ao berço, por assim dizer, 20 anos depois de ter começado e, e fizemos esta exposição. Infelizmente, deu-se o confinamento a seguir e esta exposição não teve tanta adesão como nós gostaríamos, mas, de qualquer maneira, foi um gosto e continuamos a ter estes cartazes disponíveis, ou podemos produzir outros cartazes, para dinamizar os vossos espaços. Portanto, tenham isto em mente, pode ser uma maneira interessante de dinamizar o espaço e pode ser acompanhado, por exemplo, de apresentações presenciais ou outro tipo de, de, de atividades que possam considerar interessantes. Bom, e um... Outro dos nossos serviços bandeira é o mural do arquivo.pd, que, para quem não conhece ainda, basicamente consiste num serviço para preservar o conteúdo de websites que já não são, já não são atualizados. Ou seja, hoje em dia criam-se websites com relativa facilidade, já o trabalho de mantê-los ao longo do tempo é bastante mais complicado e, e, e principalmente quando algumas organizações acumulam, por exemplo, dezenas ou até centenas de websites ao longo da sua história. Portanto, são websites que já não são atualizados, mas contêm informação útil. E, portanto, não podem ser desativados, o que, que sobrecarrega principalmente as equipas de, de informática e tecnologias de informação, que têm que manter estes websites com tecnologia obsoleta, um, que são sujeitos, por exemplo, a ataques de segurança e, portanto, acabam por ser ali um fardo muito grande porque a informação não se pode perder. Bom, o Morial foi criado para resolver este problema. Ou seja, nós fazemos uma cópia integral e o mais completa possível e com a mais alta qualidade dos conteúdos. Estes conteúdos passam a estar disponíveis no arquivo.pt e o, a, as instituições podem se assim, desligar os servidores que continham a, a informação, porque a informação passa a estar disponível no arquivo.pt um, e o, o endereço mantém-se original também. Portanto, a pessoa pode continuar a ir ao Google, pesquisar a informação e uh, esta informação, em vez de ser servida pelo servidor da instituição, pelo servidor original, passa a ser servida uh, pelo arquivo .pt que está a preservar esta informação, uh, esperemos, e no, uh, esperemos nós para sempre. Uh, se quiserem ver isto a funcionar, basta, ir, uh, basta ver um exemplo como o mic.pt e podem ver o que é que, o que, é que acontece. Ou seja, o mic é uma agência que já não existe, que tem um site que também já não existe, e, portanto, aparece aqui um aviso, que é opcional, a dizer que um, a Agência para a Sociedade do Conhecimento foi um instituto público que existiu 20x, de 2005 a 2012 e que as funções transitaram para a FCT e o arquivo.pt preservou o conteúdo do mic.pt, Portanto, depois o utilizador pode carregar, ver no arquivo e aceder ao conteúdo. Eu destaco que as ligações para, para um, páginas internas, portanto, vamos imaginar que outro site qualquer ligava para qualquer uma das páginas internas, mantém-se ativas também. Portanto, o utilizador, se carregar para um link para um destes sites, este link continua ativo e é redirecionado para a página correta dentro do arquivo.pt. Uh, como principal novidade recente, temos o suporte do protocolo HTTPS. Portanto, o HTTPS uh, está-se a tornar uma norma, uh, por questões de segurança, e portanto... Um, os sites, o HTTPS passou a ser suportado também no memorial. As boas notícias, para, pronto, o HTTPS exige a emissão de certificados, e o pagamento de certificados, as boas notícias são que as entidades da comunidade académica e científica têm esta, esta obtenção de certificados muito facilitada, porque os nossos colegas da certificação aqui da FCCN tratam disso sem, sem custos adicionais para, para as instituições. Algumas estatísticas acerca da, das nossas atividades de correria Digital à data de 2020. Portanto, durante 2020, aliás, nós fizemos, mesmo fizemos 13 exposições online, temos... 41 websites preservados no memorial, como eu já disse, superámos 10 mil milhões de fecheiros, que correspondem a 654 terabytes de informação. Uh, aqui um, um parênteses, uh, portanto, esta é a informação total que nós temos em formato comprimido. Portanto, se nós descomprimíssemos a informação, seria mais. E além disso esta informação está replicada. Portanto, nós, se uh, temos 654 terabytes de informação, um, uma vez que ela está replicada, pelo menos por dois computadores, um, este acervo corresponde a 1.2 petabytes de informação ocupados nos nossos servidores. Só nos dados, pois ainda temos outras estruturas auxiliares, como os índices, que também ocupam bastante espaço. A data 2, temos 140 coleções no arquivo .pt e temos estado a trabalhar na elaboração de coleções especiais. Ou seja, cada vez mais, um, cada vez há mais informação online e, portanto, nós temos também que nos focar em, em, em identificar informação que não, pode -se mesmo, não se pode mesmo perder. E, por exemplo, o, o, o site de Goes.pt, que era uma plataforma de, de currículos uh, científicos, que foi substituída pelo Ciência Vite, um, foi alvo de uma recolha especial e vai passar a constar no memorial do arquivo.pt. Fizemos também recolhas das unidades de investigação, dos sites das unidades de investigação e desenvolvimento. Estamos também a sistematizar a preservação dos websites dos projetos financiados pela FCT. Fizemos também recolhas das citações online que constam do, das publicações que estão depositadas no RECAP, portanto, o Repositório de Acesso Aberto Português, ou uh, que, dos, dos liga, das ligações que constam nos currículos online uh, do Ciência Vitae. Portanto, toda esta informação que está dentro do nosso âmbito uh, académico e científico, do ensino superior, é informação que uh, não se pode perder, porque além de ser é, é de manifesto interesse científico e académico, portanto, esta informação... Um, tem que ser alvo de uma atenção especial. Temos também colaborado com, com a Casa da Moeda uh, para preservar o Diário da República eletrónico. Ou seja, aqui uh, é claro que a Casa da Moeda tem muito cuidado em preservar os, os PDFs e os conteúdos digitais uh, do Diário da República. Aqui o nosso trabalho foi mais de preservar o website em si, um, que é algo que muitas vezes as pessoas não, não, não pensam que é o website em si, a forma em si do website pode ter relevância para, para a investigação e para fins de, de, de análise histórica. Bom, para terminar, um, ai, desculpem. para terminar, resta antes de passarmos à parte das perguntas, resta -me mais uma vez pedir-vos que ajudem a divulgar o arquivo.pt, nós temos imensos canais que estão disponíveis em arquivo.pt/news temos Facebook, Twitter, temos canais de YouTube, portanto basta escolher o vosso canal favorito e se quiserem seguir-nos ou divulgar os nossos conteúdos nós agradecemos imenso. Um, e temos também uma lista de e-mail em que nós enviamos apenas um e-mail por mês, muito curto e sucinto se sente apenas quando são informações mesmo úteis ou mesmo importantes que não queremos que a nossa comunidade perca, uh, portanto sugiro que se inscrevam na nossa lista de e-mail, arquivo.pt inscrever, para que não percam, não percam as novidades mais interessantes acerca do arquivo.pt e mais importantes. Portanto, resta-me agradecer a vossa atenção, espero que tenham gostado. Vou abrir então agora o espaço para questões. Podem usar a ligação Q&A ou chat, como preferirem. Temos 106 participantes, portanto, eu não acredito que a minha apresentação tenha sido tão esclarecedora, que não tenha suscitado algum tipo de questão, comentário ou insulto. Ok, temos aqui uma. Ok, temos aqui, é sempre bom É sempre bom receber elogios. Uh, temos aqui o Marco Teixeira da Universidade do Minho a agradecer por, ter, por termos guardado o site de 1996, o primeiro site que ele fez. Ok, foi um prazer. Muito obrigado. É sempre bom saber que o nosso trabalho é útil. Nós sabemos que temos mais de 100 mil utilizadores, mas em particular não sabemos muito bem o que é que eles fazem com o nosso serviço. Portanto, é sempre agradável este tipo de feedback e útil, acima de tudo. Um, não se esqueçam, quando criam sites novos agora, atenção que é quando o site é colocado online, de sugerir que nós guardemos o website. Portanto, basta ir a arquivo.pt barra sugerir e podem sugerir que o vosso site seja guardado. Um, e portanto... O, o, o site deve ser sugerido para ser guardado quando o site é colocado online não quando está para morrer, ok? porque isto não é um processo imediato portanto, guardem e sugiram que nós guardemos o vosso site mal colocam o site online que é para nós guardarmos o, o histórico do site, até porque este site vai evoluir e para não se esquecerem de o fazer porque quando nos avisarem em cima de hora depois vai ser difícil de conseguirmos responder Uh, ou podemos já não ter tempo de o fazer. Eu estou a dizer isto porque a maior parte das vezes nos acontece é isto. É dizerem, olha, o site vai desaparecer para a semana, guardem, é um bocadinho tarde. Temos aqui uma questão a perguntar se alguém tenha concorrido a edições anteriores do prémio Equipe.pt pode concorrer com o mesmo trabalho? Não, não pode concorrer com o mesmo trabalho, no entanto a mesma pessoa pode concorrer com trabalhos diferentes. Portanto, isto não é, um, não é uma premiação não há uma bolsa, não não um financiamento a uma pessoa, é uma premiação de um trabalho que foi feito. Portanto, o mesmo trabalho não pode ser submetido várias vezes, mas a mesma pessoa pode concorrer com trabalhos diferentes. Ok. Vou. Ok. Depois temos aqui uma pergunta que é a funcionalidade de completar a página não poderia ser feita de forma automática? Ok, pronto. Excelente pergunta. Obrigado, anónimas atendi. Um, é assim, eu, eu suponho que por, uh, como por, de forma automática, ou seja, nós varrermos todas as páginas do arquivo.pt e completá-las todas. Suponho que isto está a ser perguntado. Um, nós já fizemos isso. Acontece é que nós temos cerca de 7 mil milhões de páginas e este processo demora demasiado tempo, ou seja... Uh, uma vez que nós estamos à procura das páginas ou dos recursos em falta, por exemplo, no Internet Archive, nós estamos limitados pela capacidade de resposta também deste serviço. Portanto, mesmo que nós tivéssemos mais computadores deste lado a tentar completar as páginas, o débito com que nós conseguimos completar as páginas é relativamente baixo para conseguirmos fazer isto assim em massa. No entanto, nós já temos feito isso de forma seletiva, ou seja, nós... Uh, por exemplo, na, na sequência da colaboração que tivemos com o Jornal Público, fizemos este processo para todas as páginas do Jornal Público. E aqui temos a considerar que foram cerca de 3 milhões de páginas e o processo demorou cerca de um mês e meio. Portanto, um mês e meio para 3 milhões de páginas, uh, porque lá está, a página pode ter recurso sem falta, nós vamos à procura para ver se encontramos. Às vezes encontramos, outra vez não encontramos. Agora o processo de andar à procura não dá para acelerar. Um, e, portanto, isto é, é um processo uh, sequencial. Um, e, e pronto, é isto. Nós fizemos isto para, fizemos também para, para as escolhas diárias. Há um conjunto de cerca de 300 publicações que nós escolhemos todos os dias e nós também para as... as um, nós fizemos também isto para, até para publicações que desapareceram. Portanto, ao longo do tempo que nós temos estado a recolher uh, diariamente algumas publicações, houveram publicações que já a desaparecer e nós tentamos também já recuperar estas páginas. Uh, portanto, é algo que, que pode ser feito de forma automática, mas não em larga escala. Um, em relação aos prémios, se alguém concorreu a um prémio, ao prémio arquivo.pt um e não ganhou. Pode voltar a concorrer, isto é um pormenor importante, porque nós vemos trabalhos, recebemos trabalhos que o júri ficou indeciso se seriam premiados ou não, ou seja, ficaram ali, digamos, para uma vez que quatro premiados, ficaram ali em terceiro lugar e, se calhar, na edição a seguir poderiam vir a ser um dos vencedores e, portanto, os trabalhos podem, ser, podem voltar a ser submetidos nas edições seguintes, uh, convém que melhor o trabalho, não é? Uh, mas uh, às vezes ficamos um bocadinho, uh, uh, diria que até tristes, porque faltava só um bocadinho para o um trabalho uh, serem um despremeados e, e, e depois as pessoas não voltam a submeter o trabalho. e seria, eu acho eu que seria algo a, a reter, que é um trabalho, desde que não seja premiado, pode voltar a ser submetido. Ok, mais uma questão? Temos ainda 108 pessoas, 108 participantes. Eu posso falar se é do arquivo a tarde toda mas era melhor que eu falasse sobre assuntos que, que vos fossem interessantes. Portanto, o, o Murial é um serviço que não tem uh, custo acrescentado, ou seja, qualquer entidade da rede RCTS, da comunidade académica e científica, pode solicitar uh, a recolha de alta qualidade e a preservação no Murial dos seus websites. Uh, atenção, que é um trabalho colaborativo, ou seja, nós recolhemos a informação, depois a entidade que solicitou o serviço ajuda-nos também a, a ver se a recolha que nós fizemos está um, completa, uma vez que as pessoas que detêm o site são as que melhor conhecem os conteúdos e, e melhor conseguem rapidamente aferir se a informação foi preservada da melhor maneira. Uh, portanto, isto é um processo iterativo, é uma colaboração um, e, e e basicamente até agora tem funcionado bem e nós estamos disponíveis porque nós acreditamos mesmo que isto é, é, é um alívio enorme aliás nós nós somos os nossos próprios maiores clientes ou seja isto começou com uma necessidade interna daqui dos nossos colegas das infraestruturas que tinham uma série de sites um, já assim perdidos um, e que infelizmente a maior parte deles acabava por morrer de forma inglória, ou seja, eram atacados e quando já não se conseguiam fazer upgrade, já não haviam pessoas para conseguirem uh, colocar o site em cima de forma limpa, os sites acabavam por morrer e a informação perdia-se então, morreu de forma, de forma inglória. nós antes que isto acontecesse começámos então a copiar os conteúdos dos websites para o o, o memorial e, e a informação assim não se perdeu Ok, temos aqui uma mensagem bastante detalhada. Parece que deu aqui um erro. Ok, isto é bastante técnico isto. Se calhar tem que ver isto com mais cuidado, Marco, Eu agradeço imenso, mas se me pudesse mandar um e-mail com este, com detalhes acerca disto, portanto, fez de completar a página da página da Universidade do Minho. Uh, para quem não sabe, é conhecida como a primeira página da web uh, portuguesa foi criado na Universidade do Minho, nós não temos a versão mais antiga de todas, mas temos uma que é de 96, um, e parece que ao, ao chamar aqui, ao tentar recuperar, tivemos aqui um erro, muito obrigado, com isto se avaria, por favor avisem nos se o Marco, por favor, me pudesse mandar esta informação por e-mail para eu até vou escrever aqui no chat, caso vocês tenham questões depois. Também podem entrar, comigo, entrar em contato comigo diretamente. Vou pôr no chat que nós vamos ver o que é que, o que, é que, o que, é que aconteceu aqui. Ok, então a pergunta é: se o completar página vai procurar noutros arquivos ou são mesmo à fonte? Aos dois. Portanto, ele vai procurar procura noutros arquivos e também ao site original. Portanto, o que acontece é que se o site original já não funciona, uh, não, não consegue recuperar. Vai ambos. O, as aplicações que foram vencendo o, o Prémio Arquivo.pt, e os estudos são muito interessantes. Alguns deles, por si só, são, são serviços de valor acrescentado. Por isso, eu, eu sugiro fortemente que dê uma vista de olhos em arquivo.pt barra prémios, porque eu penso que vou encontrar algumas ferramentas que são muito úteis, como o vencedor de 2018, que foi o, o Conta-me Histórias, que gera automaticamente uma narrativa sobre qualquer evento. É muito útil. Uh, o meu parlamento de 2019, que é uma aplicação que permite eh, nós vermos qual é que é a nossa, qual é que é a nossa tendência política até, quase através de um jogo um, ou qual é que é o partido que melhor nos representa na Assembleia. E este ano o desarquivo que gera um, ou que identifica relações entre entidades a partir da informação no arquivo, que é uma ferramenta muito útil um, para identificar... Uh, identificar relações e entidades sobre um determinado tema uma ferramenta muito, que acelera muito o processo de investigação vou aguardar um bocadinho por uma última questão bom, não havendo mais questões então mais uma vez agradeço a vossa atenção e uh, dou esta sessão por encerrada e uh, boa continuação de trabalhos, espero que tirem o máximo partido destas e jornadas e espero que em breve nos consigamos todos juntar ao, ao vivo. Até à próxima.